Fala galera, bem-vindos ao canal do Cebosão. Hoje é a história da banda 11 e Outros. Uns e Outros é uma banda de rock alternativo formado em 1983, no Rio de Janeiro. Em 2020, a banda possuía mais de 80 mil ouvintes mensais no Spotify, além de 330 mil visualizações no YouTube. A banda atualmente é formada por Marcelo Ayena Vocal, Guel Torres Baixo, Bruno Baiano Bateria e Raul Dias Guitarra. A banda também contou com os ex-integrantes Jonatas Nunes, bateria de 1983 a 1988, Egon Savino, bateria de 1993 a 1995, Zamo Manieri, bateria de 1996 a 2014, Ronaldo Pereira, bateria de 1988 a 1993 depois volta para fazer um período de quatro anos de 2014 a 2018 André Manieri guitarra de 1996 a 2014 Nilo Nunes guitarra de 1983 a 2021 Cal Galvão baixo de 1983 a 1996 China Baixo de 1996 a 2005 E André Maca Agrise Baixo de 2006 a 2007 a banda tornou-se conhecida nacionalmente pelos singles Cartas aos Missionários e Dias Vermelhos, ambos lançados em 1989, do seu segundo álbum. Após um tempo longe do mainstream, a banda passou por mudanças e lançou o álbum Canção de Amor e Morte, em 2006 que obteve destaque de críticas principalmente pelos singles Um Dia de Cada Vez e Depois do Temporal. O álbum possui uma regravação de Dia Branco, de Geraldo Azevedo. Em 2015, a banda lança seu primeiro álbum, Ao Vivo, Uns e Outros Ao Vivo, gravado no dia 19 de novembro de 2010 do qual foi lançado Perdendo Vida, com a participação de Bruno Gouveia do Biquini Cavadão. O show foi originalmente gravado para ser um DVD, porém foi cancelado devido a problemas técnicos em algumas imagens e foi lançado apenas em CD em 2015. Em 2020, a banda relançou o single Pros Que Estão Em Casa, do grupo Ojeriza, de 1987. Em 2021, a banda foi uma das atrações do projeto itinerante Rock Brasil 40 anos. Em 2022... Já com o novo guitarrista, a banda lança os singles Balada da Redenção e O Idiota e seus respectivos clips no YouTube. A banda possui cinco álbuns de estúdio: Nós Normais de 1987, Uns e Outros de 1988. A Terceira Onda de 1990 Tão Longe do Fim de 2002 E Canções de Amor e Morte de 2006 E também possui um álbum ao vivo Uns e Outros ao vivo de 2015 É isso aí, galera Essa foi um pouco da história da banda 11 e Outros Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos vídeos. Fiquem com Deus e até a próxima.